Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as tirinhas. Você já ouviu falar deste gênero textual? É muito comum encontrarmos tirinhas em sites ou blogs, mas, principalmente, em revistas e jornais. Bom, antes de entrarmos nos detalhes do que faz uma tirinha ser uma tirinha, antes de vermos um exemplo para entendermos melhor como funciona este gênero textual, é importante que a gente saiba que, geralmente, pessoas que se interessam por ler tirinhas sabem que as as tirinhas servem para entreter de alguma forma. Além disso, as tirinhas tratam de muitos assuntos diferentes, e isso faz com que a faixa etária seja muito ampla. Além disso, quem escreve uma tirinha faz isso pensando em um público, que geralmente é alcançado através das revistas e dos jornais. Bom, vamos ver agora, então, um exemplo de tirinha. Vamos nos atentar às características que estruturam uma tirinha. Quanto à estrutura, existem algumas características que nos ajudam a distinguir uma tirinha entre os outros gêneros textuais. Uma dessas primeiras características é que ela é apresentada em quadrinhos. Além disso, como eu disse, as imagens são outra característica das tirinhas. Além disso, não podemos deixar de lembrar que o texto é um elemento importante das tirinhas e que ele geralmente aparece reduzido para caber nos pequenos quadrinhos, na pequena história. Porém, não é incomum de encontrarmos tirinhas sem texto. O conteúdo de uma tirinha também se distingue distingue de outros tipos de texto, por exemplo, por conta do efeito humorístico que, na maioria das vezes, o autor de uma tirinha busca trazer. A presença de poucos quadrinhos também é importante para que saibamos diferenciar uma tirinha que possui, geralmente, mas nem sempre, de 1 um a quatro quadrinhos. Por fim, devemos prestar atenção nos diferentes balões de diálogo. Bom, vamos ler e depois avaliar a tirinha que eu trouxe para ver se conseguimos tirar dela algumas características que compõem as tirinhas, tudo bem? Essa tirinha foi feita pela Laerte e podemos ver a sua assinatura no final do último quadrinho. Vamos lê-la, então. O que adianta ser filho de super-herói se não dá para contar para ninguém? Identidade secreta é inviolável, Messias. Mas você pode ir ao espelho, olhar bem nos seus olhos e dizer meu pai é o flying cat, meu pai é um goiabão. Bom, nessa história, os dois personagens estão tendo uma conversa, tanto o gato pai quanto o gato filho, o Messias. Você conseguiu identificar já algumas das características que as tirinhas normalmente buscam trazer para a gente? Podemos ver que ela é composta por quadrinhos em que contém imagens, textos, possui também um efeito humorístico e transmitindo as falas das personagens através de balõezinhos. Você consegue saber quem está dizendo o quê, porque o texto aparece dentro destes espaços em branco em que apontam para o personagem que está comunicando a mensagem, percebeu? Bom, é disso que tratamos quando tratamos de tirinhas. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha compreendido o conteúdo da aula de hoje. A gente se encontra em próximo vídeo, então. Até lá e bons estudos!